E aí galerinha do YouTube, estou aqui trazendo mais uma vídeo aula pra vocês e hoje estamos gravando mais uma vídeo aula da série Blogger do canal Tutorials Channel. É, primeiramente vamos abrir o nosso blog tá? E lá no seu blog de teste modelo e editar html tá Que modelo e editar html hoje eu vou estar ensinando como trocar a cor do plano de fundo do título das gadgets ou seja esse azulzinho que está aqui ó vocês estão vendo esse azulzinho aqui no meu blog ó? Esse, essa, essa barrinha azul esse é o plano de fundo do título das gadgets é... nós vamos aqui abrir a o editar html e vamos apertar ctrl f e procurar por H2 abre chaves Já está aqui ó, Sidebar H2 é... eu vou estar deixando toda essa codificação para vocês aí na descrição do vídeo, ok? é... para vocês poderem estar preenchendo aqui em Font Family aqui em centro Gothic onde está em e Gothic é a fonte tá? é o tipo de fonte vocês quando forem copiar e colar, vocês selecionam Daqui ó, desde a primeira linha Até a última aqui ó Tá? Até a última Sem selecionar a ch as chaves A chave Ok? Para poder substituir tudo Aqui em Font Family Você vai selecionar aqui a A fonte, o tipo de letra que você vai querer A minha aqui é Century Gothic Ok? Vamos selecionar aqui Arial Black Você pode colocar qualquer uma Tá? que eu é tipo de fonte tem que digitar correto tá aqui em font size é o tamanho da fonte no computador ele calcula por pixels ok então 16 pixels você pode aqui a minha é 16 pixels você pode estar tá alterando também para 20 se você quiser para 40 não recomendo 40 porque é muito grande tamanho 12 também você pode estar tá, tá colocando eu prefiro mesmo 16 pixels aqui em cor da fonte você quiser deixar branco, você já deixa essa codificação aqui, ó. É jogo da velha, hashtag, FFFFFF. Um monte de f 6 f. Ou você pode também tá alterando aqui no CJD Info. Vou tá deixando esse site na descrição do vídeo, você tá alterando a cor. E ele aqui gera o código. É, vou deixar branco mesmo. E aqui em Border the Button, não vamos apagar, eu não preciso. E você também, se você quiser, você pode até precisar, mas nós, nós eu não vou precisar. É, aqui em cor de fundo, você pode também estar tá selecionando a, aqui no CJD Info. Aqui a minha é essa daqui. Mas vamos selecionar uma um azul aqui bem, bem escuro aqui. Uh, esse daqui você copia aqui control c ou até mesmo com o botão direito e copiar e aqui em blog test background você seleciona só a uh, os números das letras a hashtag jogo da velha você deixa de fora tá é para poder substituir só os números que a hashtag já vai ficar aqui hashtag o jogo da velha vocês que sabem também aí aqui em text text align deixe center que é centralizado, que é o elemento do texto, cor de fundo, cor da fonte, também da fonte e tipo de fonte. Ao terminar isso, você clica em salvar modelo. Vamos aguardar. E por último, visualizar blog. Ó, você vê aqui, ó, que a Arial Black, ela não está disponível. Quando ela não está disponível, ela se torna em Times New Roman, ok pessoal? Então vamos colocar, deixar mesmo que Century Gothic, ok? Century Gothic, eu acho que é assim, né? Vamos esperar aqui salvar. Na próxima eu vou te como colocar esse botão. CSS de download aqui, tá, pessoal? Vamos recarregar. Atualizar. Olha só aqui, ó. Você tá aqui pronto, certinho. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula da série Blogger. Aqui eu ainda não postei nenhum vídeo, mas vou postar, vou tirar esse negócio aqui de em breve. Não tá mais em breve, tô gravando agora. Vai ver é em breve. <risos> é, então, pessoal, obrigado mais essa... Audiências estão dando pra nós, se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook, segundo no Twitter, você pode estar no nosso bloco picando em um desses aqui para se inscrever, aqui para seguir, aqui para se adicionar nos nossos círculos e aqui para curtir-nos no Facebook, ok? É, então é isso pessoal, obrigado e até a próxima, valeu, fui! Audio